Pessoal, nós estamos aqui agora conversando. Aqui em primeiro plano está o Tibira e lá está o seu, seu Sebastião. E nós estamos falando exatamente sobre um assunto que hoje é muito delicado. Ninguém gosta de tocar assunto de ter filhos, né? Hoje o cara quer ter um filho e no máximo dois, né? Agora, seu Sebastião, fala para nós sobre esse senhor que o senhor conheceu aí. É, primeiro, Benedito de Brito. Benedito de Brito? É, o Benedito de Brito ele tinha 20 filhos. 20 filhos. É. 20 filhos. Da onde que ele era, seu Sebastião? Lá da Divisa Nova. Divisa Nova é, é uma cidade, é uma cidade de filhos. Minas Gerais, né, seu Sebastião? E é. ele tinha só uma filha mulher, no não é? Não, já que era mais, né? Tinha mais, fia não era só uma mulher. não. Ou, ou era só dois filhos homens que ele tinha, não? Não, filho ah, não. Um ele era então dele eu não, não, não era sei mais jovem. não. Eu não, não sei bem se é aqui. Mas o Benito de, de Brito, ele tinha 20 filhos. tinha A filha, a filha do Chiquinho Laro lá é filha dele, do Benito de Brito? Isso. Ah, é, tudo bem, nós estávamos falando desse daí. E do outro? Agora o outro é o seu Sebastião Júlio. Sebastião Júlio, esse é. tinha quantos filhos? Ele tem dois filhos homens e 24 filhos e mulheres. Gente, são 20 Agora, filhas. por que, que eu tô gravando aqui? Vamos parar para pensar, são 24 mulheres numa casa. Nossa, uma já fala. Seu Sebastião <risos> do céu, imagina agora 24 filhos numa casa? Faz uma ideia. E o que coisa Tibira, Imagina só se uma, uma não, se duas já dá um, um uma conversa boa. Imagina 24 mulheres, Sebastião. 24, agora imagina bom que a casa fica ficar sempre limpinha, né? Uh, uh, muito suja. Ah, não, mas muito suja não, né, Ana? Não. Esse, Sebastião, esse você conheceu pessoalmente? Isso, eu conheci pessoalmente. Ele mas... capava porca lá pro Zé no, no, no tempo que eu, que eu trabalhava lá pro o na fazenda velha, então ele era bom capador de porca. Naquele tempo eu não sabia capar porca ainda. Aí depois que eu aprendi. Ele que ensinou? Ou não? Não, não foi ele que me ensinou. Ah, tá. Aí eu, eu, eu peguei sozinho por minha conta, mas eu fiz uma puta cagada. <risos> acabou eu não cabendo na porta. Lá vem, lá vem. Aí você pegou a porta é. Aí tem tá o Miguel Caetano, te Tibira conhece. Eu, eu é. sou Miguel Caetano. Aí eu, eu falei, eu sou Miguel, mas aí não teve jeito. Que pra, pra, pra... Ô Tibirinho, olha, por favor, dá pra mim esse café aí? Eu esqueci o café, é eu isso? Eu falei assim ó, olha... Obrigado. E eu... Eu tirei a barrigada da... da... da... da... da... da... <risos> portinha, faz tudo rapaz, tirou até aquelas tripas, danzão. Não, aí, meu não Deus tem do nada céu. a ver rapaz. Sabe aquelas tripas grossas? Ô <risos> pai amado, não, seu Sebastião, o que é isso? Falei mais, puta que pariu, eu falei tá pronto, hein? quase matou? Não, e tava numa grama, alta, assim, tinha grama de égua. E aí chegou no fim, eu fui ficando meio apavorado, aí eu fui recolhendo as tripalhadas tudo, entendeu? Aí chegava no fim, aí me entrava até grama por meio tá aí, tá? <risos> Meu Deus do céu, Gente a... do céu. Ó pessoal, você não chama o pessoal aí do Ibama, não, vai dar zebra, viu? <risos> Dos direitos dos animais a aí. A parquinha fui com, Faz na porquinha. A parquinha sobreviveu, rapaz. O tinha quantos anos? Eu é. tinha quer. Eu tinha 20 Quando eu casei foi com 25, 20 Eu tinha 27 anos. 27 irmão. anos. Hoje você tá com 73. Exato. Então não vai. Pode, pode ficar tranquilo, o pessoal não vai te prender, não. É. Pode ficar sossegado. <risos> Mas aí, aí o senhor pegou, vai, conta? A, a, a porquinha sarou, hum. eu peguei, vendi ela para aquele irmão do Sonho do Henrique Caetano lá, o, o Alberto. O Alberto, filho do, so, do Soberto Rosa, né? Isso. Eu, eu vendi ela para o Berto, o Berto capou ela, que ele era capador de porca, ele capou ela, engordou, ainda me deu um pedaço de carne para mim. Olha só. É. Aí qual foi a próxima vítima? Aí qual, <risos> aí, qual foi a... aí qual foi a próxima vítima? Aí deu certinho. Tá? Aí eu estava conversando com o senhor Miguel Caetano e ele falou assim, olha, a porca tem o um cachimbo, então é uma tripa só. É uma tripa só. É uma tripa só. Então logo a gente, é, essa tripa faz isso. Faz um V. Um, Transforma-se um em duas. É. Aí então esse cancho aqui vai pular direito de um lado e esse vai para o outro. Então cada pontinha dessa tem um grão. Uhum. Na esquerda e na direita. Cada certo. pontinha. Então. Tem que tapar o bicho do lado direito, aí então, ele falou, aí pega um grão, leva o dedo para o grãozinho, porque cortando certinho ele está perto. Certo. Aí então vai puxando ele, tirando ele para fora, aí não precisa tirar ele não. E vai seguindo aquela, aquela pipa. Aí a hora que aquela pipa der no gancho, passa para o outro. Aí vai. A hora que ela firmar, o grãozinho já tá perto. Ali, aí pega, tira ele e vai voltando. Colocando de volta? É, colocando de volta. Com bastante? A última. Você entendeu É, com bastante atenção. vai. Voltando ela, a hora que chegar na forquilha continua voltando ela para dentro. Uhum. Aí a hora que estiver terminando, a, tripa, a gente tira o outro grãozinho, tira o outro grãozinho, aí recorre, aí pega, e já pega a paia com a agulha, né, que eu costurava com paia de milho. Ah, não tinha a linha aí que pegava, tem hoje. Mudava, se o corte era desse tamanho, podia dar três pontos. Uhum. Seria hoje uma três linha pontos. própria, né? Exatamente. E, e aí estava... Estava pronto. pronto? É. E aí eu... Passava algum remédio? Oi? Passava algum remédio no um corte ou não? Sabe o que, que nós usávamos para passar? Um, um caidinho de marroio. Boa. Porque lá em Minas, nós falávamos de o senhor deve saber, não. Um não sei, eu, eu sei que existe isopo, mas eu não sei o que, agora, que é. Agora aqui no estado, aí em outro lugar, nós falávamos marroi, né, que Lá em não é marroi, aqui é rubim, é né? É marroi. E agora aqui. Ah, aquele rubim, Paulo, aquele, mato, é aquele mato que acha de monte por aí? Ele é. dá umas florzinhas vermelhas. Sim, conheço. Eu conheço por rubim. Mas é marvoso, é ele é todo, ele faz fechar também. É, ele cura inclusive é ele enfermidade. que você tinha mais digestão, Bom, a dor de barriga, que você toma. É isso. Aí quando passou, quando foi dali uns tempos, eu peguei, castrei uma porca lá pra mim. E a porca ficou dando cio pior do que que fosse sem capa <risos> O senhor errou. O senhor errou. Pior. <risos> Mas só que ela nunca pega a cria. Só que ela nunca pega a cria mais. Porque tirou aqueles dois grãos. Entendi. E os ovinhos que geram leitão, tá tudo dentro do grãozinho. É a mesma coisa de ovinho de galinha quando matam a franga, que tá aquela avaiada, Tem um monte de ovinho ali, eu já vi, muitos já. Mas aí fica só dentro do grão ali. Entendeu? Entendi. Aí, ela. Eu. Encontrei com o São Miguel, falei, São Miguel, olha, eu capi uma porca, mas olha, ela ficou pior para dar o um fio. Ela ficou pior do que se não tivesse capado. Só que ela não pega a cria, mas ficou pior. E lá, é porque você tirou o grãozinho, mas largou aquela rendinha amarela que tem no pé do grãozinho, porque cada grão tem um. Uma rendinha amarela. Uhum. É, uma, é um véuzinho. Sabe? Sei, eu nunca vi, mas eu, é, eu, eu ainda vou eu, ver aí, eu ainda, qual que era um dessa. Velhinho. Ele falou: então se largar uma metadinha da, daquele véuzinho ali. Ela continua? Aí, aí continua. Mas como tirou o grãozinho, aí não tem como pegar a cria mais. Ela não cria. É a é uma operação. Operou para não criar, mas capar não capou. Isso aí fazia para engordar, você É, para engordar. Hum. E, aí a carne ficava melhor, não né? tinha. Porque sempre ó qualquer que o boi, o porco, o macho, a porca, tudo, que é castrado, realmente a carne é melhor. É Ô, Sebastião, e pegar um galo também, Capar o galo para ele ficar no lugar da galinha cuidando dos pintainhos, o senhor já viu? Olha, aqui tinha um... Já morreu o Maio Josietto, né, Teguinho? Aqui ele capava frango. Então, eu fiquei sabendo, aí um dia eu pesquisei e achei. O galo, ele passa a ficar como uma galinha, ele cuida dos pintainhos, leva para cá, leva pra lá, ele cisca. É, é muito estranho, né? Mas fica uma coisa fora do... do né? Fica um negócio meio desconchavado, não tá. fica? Que coisa mais estranha, um galão bonitão daquele, com aquele pé, cuidando de franguinho, parecendo uma galinha, ah, é muito chato, né? Não é não, Os seres humanos fazem umas coisas esquisitas, né? Exatamente. Parece que eu escutava meu pai falar que, que quando tapa, é tira o cheiro forte da carne, é verdade? É, aí não dá aquele cheiro forte, principalmente o, por... hum. principalmente o cachato hum. helado. Entendeu? Porque o cachaço era se, se matar ele sem capar, a carne fica fedida, né? Fede! Ah, então tem um segredo aí, é. não é só é. pelo a fato de fede. Eu lembro que eu acho que meu pai é, matava uns porcos que eram sem capar e levava gordura pra gente comer, né? A gordura fica é. A gordura é fedida, saía no suor da gente. É. Não é? É, a agulha não, não, não fica boa. Muito perto, né? Nós é. o... estávamos comentando esses dias sobre a gente lá em casa só come banha de porco. Depois nós aprendemos isso aí, a gente só come banha. Mas é... existia mesmo aquelas pessoas que tinham um cheiro forte, eu lembro quando eu era criança, e eu não entendia porquê. depois eu aprendi, é a banha desses animais que não era a carne e a banha de animal que não era castrado. castrado. Aí, por isso que, que cheirava forte. É porque se você come, ela sai né? no, no suor. Sai, ela sai no suor. Ela, ela vem no suor. Nem. E agora, com essa modernidade agora do óleo, tem muitos que não conhecem nem o que, que é uma comida feita na banha do porco, né? Mas então, aí o senhor aprendeu a capar por conta disso. Isso. Aí, aí eu aprendi a capar de fato, né? Aí eu podia acabar Quantas porcas futeis. E tinha o Sopedo Mineiro aqui, ó. A ah, lembra do sopeiro? Ah. Não, eu não Ah, não, com você isso não que... chegou a. Porque eu até fui no velório do, do Fi Cafula dele um dia dentro. Coitado, desses tempos atrás, já faz uns dois anos, eu fui no velório do Fi mais velho dele. Sei. O mais morreu com... Não sei se era 51 ou 52 anos, né? quantos anos? Era, era dois, né? Tinha 52. É. Quando tinha aquele Zé Henrique que era 51, né? É, foi aonde eu confundi com a idade dele, porque o Zé Henrique tinha, morreu com 51, e o Vanderlei do Sofiedo morreu com... 52, não foi? 52. Exatamente, 52 anos. Né? E agora morreu de 44 anos, fica a sua vida. Nossa, mas morreu de novo assim? E depois ele morava lá... Ah, no foi no, Eu esqueci o nome do lugar. Ele morava lá para esses mundão, aonde o... É Santa Catarina, Tião? Ali, mais ou menos, aonde é os gaúchos lá. Santa Catarina, Santa, Santa Catarina. Eu sei dizer que daqui lá é 1.600 quilômetros daqui lá. Escuta, qual, qual foi a última vez que o senhor castrou um, a uma A última uma porca? vez que eu castei uma porca foi quando eu mudei para cá e eu castrei só uma para o João Mulinha, que morava aqui no Sobitório. No tempo que o Sobitório era vivo, o João Mulinha era cocheiro aqui, na fazenda do Sobitório, eu morava ali na fazenda. Aí eu fui lá e capei uma... Foi a, última. A Foi a última? Foi a última que eu capei. Isso Agora faz... lá em mim eu capava muito. É, né? É, o senhor ma capava. matava também o porco ou não? O eu matava? É. Matava também. Até hoje, né, Tião? Até hoje. É. Escuta, seu, seu Sebastião. Um, eu não sei quando o senhor pretende matar a próxima. Nem imagino quando. Mas eu queria aprender. É, né? Sabe por quê? Hum. Se Deus quiser, nós vamos ir para a terra mesmo, né? Já está decidido só se Deus entrar no meio e não deixar. Mas ele já deu a terra, porque a benção já é completa. Já é e eu completo. queria aprender, porque eu vi um rapaz lá em Minas. Rapaz, ele ergueu a pata assim, ó. Eu nem deu tempo de pegar a filmadora para fazer. Ele a faca. É, ele, ele, desculpa, ele ergueu assim, de, um, de tal forma. Do jeito que ele ergueu assim a pata, ele chuchou a faca, papa, mas ficou ali. Acertou na primeira. É, porque ali eles acertam direitinho no coração. Eles matam no, no subaco, que nós mineiro, matava aqui assim no subaco agora aqui meu no estado também. de São Paulo eles enfia que é aqui ó meu pai matava no subaco aí aprendendo Você aqui, aqui menino, né, é, aprendendo pai... aqui também acerta o coração igual mas qual qual que mata mais rápido não é pela pelo subaco Erguendo na pata do animal eu acho que é o mais rápido, é mais do matador. Hein, é, vai do acerto do acertar, acertar o coração, que é igual. Tanto vai no sangrador como no subá. Verdade. É, Verdade. Meu pai primeiro dava uma. A. Uma, marreta. uma marretada. Ah, né? é, agora tá o, tá o povo já está usando também, dá uma marretada demais, né? na cabeça hum. do porco, Mas... o porco cai o e, e vai. Mas aí, aí judia é, demais, né? eu acho que não é? Não judeia muito, grande, porque na marretada ele já não via. Né? E não dava muito que segurar, né? Bom. Acertar na marretada na piorra dele, É, né? porque, porque se errou... Porque se errar e pegar aí judia. em ah, outro tá lugar diferente, aí fica... Que uma, assim eu tava em diferença. Minas também, lá em próximo de Carmo do Rio Claro, uma cidade que tem lá. A cidade mesmo tinha uma condição da parecida. O rapaz pegou o machado e ele virou a parte... não a parte do, do, do, do corte, ah, né? Mas moço, mas que cacetada ah, foi aquela? Foi ah, mas o bicho já montou ali na hora. Não. Aí ele já cargar, pulou dentro, pior, pegou pior, a faca, reparto. papo foi em questão de é. segundos ele matou o porco. Ah, é dia, né, Acertou a piorra é uma não. só. Eu mata também, mas não, nunca sim, de, de marretada, tá? nunca matei. você mata só na faca. Claro. Eu preciso aprender porque eu não vou, eu vou querer aprender para ter minha própria carninha, criar meu, claro. por, meu próprio porquinho. O senhor vê que o povo tem uma piorra, mais ou menos no, no.. meio da cabeça. No meio da cabeça, é. né? Tem um rio de moinho. Isso, bem né? ali. É. É. Então ali acertou. Não precisa ser um, uma marreta. Basta um martelo, bom. O senhor acertou. Já era. Acertou, acertou direitinho a martelada naquela piorra ali, né, É pá ele, ele, ele cai. Já cai tremendo. Aí o cara tem que ser. Esse, esse rapaz. Ele tem uma força descomunal, sabe? Ele deve ter uns dois metros de altura e o cara é saradão, não é? Ele, ele é da roça, mas não é aquele cara gordo, ele é forte. Forte. Ele chegou assim por cima do chiqueiro mesmo. Ele olhou pro animal assim e falou, esse cara é doido pegar esse porco. Ele foi assim, ó. O porco deu uma bobeada, o no milho e ele ergueu assim, foi pai, e já pumba. mas foi bater e matar. Você lá em Minas, eu trabalhei em mercado sete meses, então você buscava porco caipira, né? No... Na roça é. lá? Tinha lugar que você ia, que era lugarzinho mais afastadinho, que a turma fazia o paiol em cima e o, o chiqueirinho embaixo, Sim, né? Baixo. Você ia pegar o porco, lá com o porco nem, nem andava mais, só vivia deitado. E tão gordo? Tão gordo. Porco de 18 arroba, 20 arroba... Aí você, aí, um aí, você matava lá mesmo? Não, não, não matava porque você tinha que pôr dentro do, do, do coi pra levar pra cidade, né? Ah, tá. E aí entendi. você, via, que você ia pra, pra, pra colocar em gamela, né? Tinha que chamar é, aqui. É. E pra não carregar. <risos> Quantas vezes fez isso? Até hoje tem gamelão lá? Tem, tem. Até lá é normal, né? Eu é o porco normal. Gamelão... O gamelão. O porco tá deitado aqui. Eu nunca vi isso. Aí chega e põe o gamelão aqui, ó. O gamelão é Outros vêm né? e pegam um na mão, outro no pé e trazem, ah, é vira mas... ele, uma, ele vira de mata, costa, assim, é isso. Daquela... Ah, só que é mais é um coxo, né? Ah, aí, aí ele fica ah. de costa ali, mas ele, ele mexe com os pés, mas, mas não, é, não, consegue não consegue virar, não não consegue mexer, não consegue virar, porque o gamelão é assim, ó, é. Ah. aí já dentro do gamelão e vira o Gamelão é. de boca pra cima. Mas também. Ué, aí quantos homens tem que levar? Ah, tá nóis. Você carrega 18 carregar 18 Não, dois homens não puxa ué, fácil, não, hein? Dois homens pra carregar um gamelão, é. Padia força. Boarding, boarding. Mas, mas também tinha muita gente forte. Tinha, tinha. Né? É. Agora hoje é difícil. Mas, ô Sebastião, porque... sabe como você vê lá em Minas também? Não é questão tanto de ser forte, é questão do é. jeito, é, é a prática. A prática é porque tudo vai dar prática. É, é prática. Porque se a pessoa tem prática de pegar peso, ele pega, mas se não tem também, não vê aqueles negão é um que faz assim, que aquele é saco, de, se, se, entra aquilo assim, ó. E já era. Lá, taca lá já era. Cominhão, ó. Taca ó, mais arte do que ele ainda lá em cima daqui. É. Lá. Eu fiquei de boca aberta. Eu, eu, tinha um, eu tinha um primo <risos> Ele tinha uma força tremenda e ele carregava saco de algodão pra, pra colocar nas cargas de sete fiadas. Aí um dia ele subindo, rapaz, a escada com quando quando um saco de algodão na cabeça. Ele, ele tropeçou bem? Como é que foi? Ele tropeçou? Ou ele... Ou, você não lembra? Eu não, sei, eu não sei se ele tropeçou e desceu e na queda ele morreu. Ou eu não sei se ele... E agora? Eu sei que ele morreu fazendo força, carregando saco de algodão. Mas dizem que foi, não foi assim, como é que eu posso falar, ah, não morreu de infarto. Acho que o, o, o, o, o peso foi demais, talvez ele, sei lá, se quebrou o pescoço, sei que no final morreu, pronto, vai. Mas a prática que ele tinha de pegar um saco de 60 quilos é uma brincadeira. É brincadeira, né? Era. Ô, seu Sebastião, e o senhor fazia carne de, de lata também? Fazia, nós fazia ah, carne de, de lata. Minha mãe uh. também fazia. Era bom, Olha, né, Sérgio Sebastião? Era gostoso demais a conta. Nossa. Chegando gente aí? Ah, chegando e filho. E nós... E aquela hora, nós não terminou o assunto do filho, sou que último que morreu. Nós termina. Deixa eu receber um dos filhos dele chegando aqui, ó. E eu que Só agora que ele chegou, ó. Pai e filho, ó. Que beleza, ó. É, não parece o pai pequenininho, o filho Você tá bom, meu irmão? Tudo bem? Bem, graças a Deus. Tudo bem? Tudo bem? Vamos sentar. Né? Onde está a mandioca? Oh, oh, oh, oh. a mandioca é A caçada. carne tá cara, né? Então é, ué. Aí eu a tô mandioca. Com 73 anos, nunca vi falar que açava mandioca descascada. Então, era daquela ervinha. Do outro lado, lá tem um negócio com o É dele, vai lá, vai lá. Olá, meus amigos do canal do Cícero Ferreira. Agora nós vamos então mandar aqueles abraços que são sempre cobrados. Que vocês entram no canal, vocês assistem lá os nossos vídeos e depois vocês pedem que a gente envie aquele abraço para vocês. Então vamos fazer isso agora. Vamos começar então com a Madalena falando alguns nomes e eu vou continuar falando os outros, tá bom? Vamos lá. É, a Clécia Nascimento. Gilson Francener. A Lília Maria Maria Soares ah. Alves. Rodrigo R.F. Da cidade de Vitória, de Colatina, no Espírito Santo Rodrigo, aquele abraço Perfeito. Aqui está escrito assim, ó, The Walking Diri Zambi Eu Acho creio que é, que é um algum canal. canal Mas também estamos mandando um abraço para vocês da mesma forma é, Vilma Lima de Maringá Vilma Lima, não esqueci, anotei para você, tá? Reginaldo de Magé, Rio de Janeiro Reginaldo, aquele abraço para você Muito obrigado também por estar nos seguindo no canal E Joel de Maiknik Bahia a Joel, eu, eu prometi que eu, vou, que eu ia me inscrever no seu canal, já, já estou inscrito, tá certo? E vou dar aquela força para você que eu disse que eu ia faz, dar também, tá bom? E dá, um abração também para sua mãe Maria, seu pai Carlos. E a Jeane e família de Itaguaí, Gianni, Rio de Janeiro. Deus abençoe você por todos os dias, você sempre está em contato conosco pelo WhatsApp. Muito obrigado de coração. Por esse carinho de estar nos seguindo no nosso canal. E a todos vocês, então, aquele abraço bem apertado. E que Deus abençoe a todos, ok? Tchau pra vocês. Beijão no coração.